Fala meus protagonistas preferidos ou my prots, Como eu vou me dirigir a você que está aqui nesse mini curso de uma forma mais carinhosa? E eu quero trazer para ti uma ferramenta que tem um impacto profundo, ela se chama Autofeedback. Essa ferramenta é muito grande, mas eu separei aqui algumas perguntas para que você possa estar tá fazendo é, um questionamento interno. Por que que isso é importante? para você saber ouvir a você mesmo, ser é a pessoa mais importante, você muitas vezes é, dá uma atenção demasiada para aquilo que os outros falam para você, você fica às vezes mal com isso e não se permite é, te ouvir, então essa ferramenta aqui é justamente para poder te ajudar, então eu vou fazer a pergunta você se precisar para um pouco o vídeo e responda aí no seu caderninho para você fazer essa avaliação, tá bom? Então, primeira, primeiramente, coloque o seu nome, tá? Ou a forma que você gosta de ser chamado, um apelido ou algo do tipo. Escreve aí, pensa um pouquinho nesse nome, no poder que tem, né? Na verdade, o nome é a maior força que você tem, que você carrega na sua vida. Então, como você gosta de ser chamado? escreve tá na segunda pergunta responda quais são os seus pontos fortes que você encara assim como sendo um grande poder seu escreve no mínimo cinco pontos fortes tá e olha só é não te preocupa porque é você que está escrevendo é você falando de você mesmo não interessa o que os outros pensam é você respondendo aquilo que faz sentido para ti, tá bom? Então seja bem carinhoso contigo, bem verdadeiro. Escreve aí os seus pontos fortes, tá bom? Terceira pergunta: o que, que te move? Motivação: o que, que é que tem aqui dentro? Essa energia, essa vontade: o que, que é isso? Escreve aí. Que força é essa que move, que move você todos os dias? É um sonho, desejo não sei, escreve o que, é que te move? é família filhos, uma realização pessoal essa é a terceira pergunta a quarta, a quarta pergunta é o que, é que te dá energia? é como se você fosse lá e pulgasse na tomada e aquilo te dá energia, o que é? é diferente da pergunta anterior então, o que que te dá energia? Pensa, escreve, reflete. A quinta pergunta é, o que que te fortalece? O que te dá força? Presta atenção, a gente viu que te move, que te dá energia, e agora, o que que te fortalece? São suas crenças? O que que é? Escrever. A sexta pergunta é, quais são as suas crenças e no que você acredita? De fato, você acredita. Todo ser humano acredita. Ok? fique bem claro é, para você esse assunto. Então, no que, que você acredita? Quais são as suas crenças? A sétima pergunta, o que te limita ou dificulta a sua vida? Um, seja sincero. Um vício uma dependência, o que que é? O que que tá travando aí, impedindo você? Oitava pergunta, como você lida com feedbacks? Quando alguém te fala alguma coisa, como é que você encara isso? Você fica resistente, você aceita de boa? Super dica, feedback é uma oportunidade de você ouvir o mundo, Quanto mais informações você tem, você vai filtrar isso, mais poderoso você pode se tornar. São as pessoas te dando sugestões, te falando o que realmente pensam a respeito de ti. Pergunta 9. O que faz a sua vida valer a pena? De fato, o que faz a sua vida valer a pena? Pergunta 10. Quais as historinhas que você conta para você mesmo? Quais são os mimimi que você anda contando para você? Que está impedindo você de ir para o um outro nível. Escreve aí. Que historinhas são essas? Próxima pergunta. Quais são as histórias que você quer contar a respeito de você? O que você quer contar daqui em diante? E por último, o que você veio fazer nesse curso? O que você veio buscar que você tanto precisa para se tornar a sua melhor versão? Tá bom? Responde essas perguntas, faça essas tarefas, ok? Reflete nisso, pelo menos no dia de hoje, nos próximos dias, e que isso faça sentido para você, tá bom? A gente se encontra aí no próximo vídeo. Um abraço!